Certa vez, em meados de 2014, acredito que um dos aniversários de família, provavelmente abril, ou maio, numa conversa normal, meu irmão me disse, ano que vem pretendo ter um filho, achei legal a ideia, e a vida seguiu seu rumo. Passado algum tempo, uns dois meses após, ao dormir, me deparo com a seguinte situação. Estou em algum local, muito feio, mas feio mesmo, digno de filme de terror, mas estou de branco, todo de branco e comigo tem mais umas cinco pessoas todas de branco não conheço nenhum deles pelo menos não os reconheço não sinto medo sigo em frente andando por aquele local vejo diversas almas algumas desfiguradas ouço alguns gritos ameaças mas não sinto medo seguimos em frente ponto e paramos todos os seis em frente a uma mulher esta mulher está aos prantos deitada de lado na posição fetal Estava toda encharcada, meio ao barro e água, o local estava imundo, impossível descrever. Formamos um círculo em sua volta, e no seis, de braços dados com as mãos estendidas, começamos a rezar. E em determinado momento, eu saio do círculo, e me sento ao lado da mulher, os demais em círculo continuam a rezar bem baixinho. Começo a conversar com a mulher, não consigo me lembrar do diálogo. Mas lembro que fiquei alguns minutos conversando, e percebendo que ao longo da conversa, ela para de chorar, sai da posição fetal, e para meu espanto, ela estava com a aparência de grávida. A partir daí, continuando a conversa, percebo que o som não sai pela boca da mulher, e sim pela sua barriga, por mais surreal que seja, é o feto que responde, mas sigo conversando, e me lembro da última frase que disse a ela. Fazemos assim, você vem pra terra que cuidarei pessoalmente de você". Ao terminar a frase, a mulher se levantou, e veio uma luz forte branca e a levou, acordei logo em seguida. No início de fevereiro de 2015, logo nos primeiros dias, embarquei de férias rumo a Orlando, Estados Unidos, durante a viagem de 8 horas, por algum motivo lembrei da frase de meu irmão, e resolvi dar uma ajuda ao destino, a minha ideia era, ao chegar em solo americano, me registrar no hotel, e em seguida, ir ao shopping, e comprar umas roupas de recém-nascido, para incentivá-los, e assim foi. Cheguei no shopping, fui direto à sessão de recém-nascidos e comprei um body masculino, sim, masculino, nem pensei em outra cor, fui direto na sessão de masculino. Satisfeito, fui para o hotel, já era início da noite, e o voo tinha sido longo me planejava para dormir quando toca o telefone Skype era meu irmão dizendo que tinha uma novidade eu ia ser tio eles haviam descoberto há minutos atrás e fui o primeiro a ser avisado então na mesma hora eu disse eu sabia antes de vocês e mostrei a ele o bore que havia comprado algumas horas antes Bore este que meu sobrinho usou no seu primeiro dia de vida a sua primeira vestimenta e é a capa deste vídeo